Desejo de sentir cada movimento e uma intimidade incrível. A menor distância entre vocês. Mais próximos do que nunca com a nova Jontex Sensação Invisível. A camisinha mais fina de Jontex. Fim de ano C&A. Os melhores presentes em até 5 vezes sem juros. C&A. Muito presente. Muito eu.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 Sinto a dança e que minha voz canta. E por e que minhas mãos adorar. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Pra sempre. Diga o nome do Senhor, pra sempre. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos nessa santa celebração. Peço a permissão de todos para acolher do modo especial os familiares da equipe, Nossa Senhora, a equipe Rosa Mística que estão aqui, acompanhando essa santa missa que eu equipe que eu acompanho também queremos nessa Eucaristia colocar a intenção de cada um de nós as nossas famílias e no mundo especial nessa proximidade do Natal para que nós possamos acolher a palavra de Deus e preparar nossos corações para o nascimento do Cristo Salvador em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, Amém.